Tchau, você está no canal Itália Guana Paulo, lugar onde falantes de língua portuguesa aprendem o italiano. E hoje vamos aprender italiano aqui na minha cozinha. Hoje vou ensinar uma receita, vamos ver o que vai sair, vamos fazer uma coisa bem informal, bem sem muita... Porque eu, eu, eu estava né, me preparando para fazer um pãozinho maravilhoso de cenoura, um pane uh, de carote... E aí eu pensei, por que não né, é fazer uma coisa assim, ensinar vocês como fazer o pão e ao mesmo tempo é, falar os termos em italiano e tudo mais? É uma receita muito fácil, é uma ricetta molto molto semplice. Ci vogliono pochi ingredienti, ci vogliono significa precisa, né? são necessários poucos ingredientes. E é isso. Vamos à receita? Para essa receita serão necessários quatro ovos, quatro uova, um ovo em italiano se diz uovo. Ao plural, faz parte das exceções do plural do italiano, então ao plural é, se diz uova, então é um ovo e due uova. Para essa receita são quatro uova, 140 gramas de farinha de arroz, 140 gramas de farinha de riso. 80 gramas de queijo parmesão, 80 gramas de formaggio, a pasta dura não? de grana padano ou parmigiano, fermento em pó, lievito, 100 gramas de cenoura, 100 gramas de carote, leite em pó, latte em pólvora. Eu coloco também a semente de chia, meio que a olho. Eu te meto o semi e semi de chia a olho também. O orégano, l'orígano, um pouco de orígano e sal e sale. Não disse antes, mas são quatro colheres de leite em pó. Não veio o prima, mas sono quatro cucchiais de latte em pó. Né? Tendo porque eu sou da teoria que quanto mais a gente deixa essas coisas que são batidas no liquidificador, quanto mais a gente deixa, melhor é que depois vem mais fofinho. Eu não bato nem a semente de chia e nem o orégano e nem uh, o fermento. O fermento é uma colher, tá? Somente misturo por último. Agora, considerando que uh, uh, tudo aquilo que le ricette che dobbiamo in cui gli ingredienti vanno frullati non né, frullati faccio eh, preferisco lasciare per un bel po' di tempo questa volta ho lasciato 5 minuti e non ho aggiunto io non aggiunse non ho aggiunto eh, i, i, i semi di chia e l'origano e il lievito che è un cucchiaio io non adizionei il lievito, o fermento, che poi adesso mischio soltanto col cucchiaio, guardate, se mi a metto un po' così, giusto un po', e qua lo no? Mm -hmm. Seria meglio collocarlo in una tigela, né? E fare come si deve, ma io sono meio pratica non ho molta pazienza il bello sarebbe trasferire gli ingredienti non vuole mischiare lì però io non è che ho tanta pazienza sono pratica diciamo pratica non esperta pratica nel senso di é que a tá? não, não me vai desponcar ele, ó, não quero, não me vá, não me vá significa não tô afim não quero sujar os meus instrumentos de cozinha aqui, depois ficar lavando Agora eu vou transferir tudo aqui nesse, nessa forma de silicone Adesso eu transferisco ele tudo em essa telha forma, gente, é telha Mas esse daqui de silicone, estreito assim, eu não sei se também se chama telha, não Agora a gente leva ao forno pré-aquecido por meia hora mais ou menos Adesso portiamo al forno prescaldato per circa 30 minuti, mezz'ora attenta che a poco, a fra poco oh, Svoltiamo, eccoci qua, è passata mezz'ora, passò sì meia ora, è passata mezz'ora e adesso il profumo è buono <risos> a consistência sembra boa eu costumo congelar e pegar uma fatia por vez quando quando eu quero de solito eu lo preparo e eu lo meto em uh, congelador e prendo una feta, uma fetta uma fetta à volta à ocorrência quando, quando eu quero né quando eu preciso quando eu desejo vamos ver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Guarda, é uma meraviglia. De todas as receitas alternativas que eu já fiz, essa daqui é a melhor. É a que eu mais gostei, a é mais saborosa, sem glúten e nutritiva. De todas as receitas que eu já preparo, de essas receitas um pouco diversas, esta é a melhor più buona, proprio come sapore, è morbida, viene sempre morbidissima, è la terza volta che lo preparo e non è senza glutine, né? quindi approvato. Se vocês fizerem, mi taggen, mi marchem, mi avvisem che io quero la ver, poi io riposto nas minhas redes sociais também e mi dicono se vocês gostaram. Se lo preparate, taggatemi e dopo replico la tua foto sui miei social. E poi voglio andare a vedere, voglio sapere cosa ne pensate di questo, di questo pane. Un bacione, buon appetito, ciao!